Olá! Neste vídeo, demonstraremos como protocolar defesa e recurso de auto de infração à Câmara Especializada, ao Plenário do CREA Minas e ao Plenário do Confeia. Lembramos que este procedimento é permitido a todo profissional, empresa ou leigo que foi alvo de fiscalização do CREA Minas e teve um auto de infração emitido em seu nome Razão Social. Caso não tenha cadastro, primeiramente vá no ambiente público e selecione a opção Solicitações do Usuário Externo PF ou Solicitações do Usuário Externo PJ. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações. Os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório. Preencha o máximo de informações possíveis e no fim Clique em Cadastrar. Verifique seu e-mail. Você receberá uma senha provisória e o link para acesso ao ambiente de serviços. Clique no link e faça o acesso informando o CPF ou CNPJ e a senha provisória. Logo após, será solicitado o cadastramento de uma nova senha. Faça conforme indicado. Selecione a opção Protocolos. Em seguida, clique na opção Cadastrar Protocolo. Em Assunto, selecione a opção Fiscalização. Em seguida, selecione a opção Desejada. Defesa de auto de infração, dentro e fora do prazo, primeira instância. Recurso ao plenário do CREA, segunda instância. Recurso ao plenário do CONFEA, terceira instância. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque a declaração. Informe o número do auto de infração. Os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório. No campo de descrição do protocolo, informe o motivo da solicitação. O item Documentos Anexos é destinado ao envio do arquivo de sua defesa. Para inseri-la, clique no botão Escolher arquivo. Em seguida, selecione o arquivo do documento e clique em Abrir.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 confirmando o recebimento de sua solicitação.